A garagem aqui é muito ampla São um carro para três vagas tá? São um, dois, três Olha só que muito legal Que foi feito aqui ó. Para guardar aí a, as bagunças Eu já vi que ela tem ali é, Uma VAP né? E guardar árvore de Natal, tinta Muito legal tá? A gente vai conhecer a parte de cima Vamos né? entrar lá Bom, agora eu vou mostrar o sobrado aqui pra vocês. São 161 metros. Um sobrado lindo. Olha só que bacana. Eu fiz um, um mini jardim aqui com uma cascatinha. Esse barulho aqui de água é relaxante. Olha só que lindo, ó. Pisa de porcelanato. Olha o tamanho dessa sala. Lindíssima. Tem uma janela bem ampla aqui, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Tamanho dessa janela. E é com vidro jateado, né? Muito bonita a composição. É um papel de parede. foi colocado recentemente. Muito bacana, lindo esse imóvel. Lindo. Isso aqui que é espaço aí. É um imóvel ideal rão. Cristaleira bacana. Uma mesa aí, ó, de quatro cadeiras aqui. Que é uma sala para dois ambientes. E aqui é um lavabo, ó. Tá excelente esse lavabo. Ventilação natural. A cuba. Tá lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá show, né? Agora, essa cozinha aqui é o sonho de toda mulher, né? Eu nunca vi um sobrado de condomínio com uma cozinha desse tamanho. Olha o tamanho dessa pia. <risos> Olha o tamanho. Tá com os móveis planejados aqui, né? Tá com planejado. Tá com planejado ali também, tem uma mesinha aqui para refeições rápidas. Né? Muito bonito também. Ó. Bem elegante. Porta de vidro aqui, ó, que dá para a lavanderia. Aquela lavanderia também é ampla. já vou mostrar para vocês. Mas olha só que lindo. Tá muito perfeito. Forno, né? Olha, com que top. Cinco bocas. Show de bola. Olha o tamanho dessa pia. Uma televisão aqui, ó. Você pode fazer suas refeições rápidas, assistir uma TV, lavando a louça, assistindo a TV. Muito bonito. Vou mostrar a lavanderia aqui para vocês agora. E agora aqui eu vou mostrar a lavanderia, tá? Que é integrada com uma área gourmet. Olha só, a pia muito mais moderno, de inox. Aqui já tem dá para esfregar as mesas, aí, os panos, né? A roupa e olha só que diferencial tem aqui também uma uma torneira né que você pode lavar aqui pode deixar seu pet aqui também o ralo né ó, show de bola a perfeição desse móvel tá muito bonito e eu tô vendo aqui que já tem uma estrutura tá vendo ó se você quiser colocar um vidro aqui e fechar você pode colocar tá ó já tem aqui o sistema né de, de secar a roupa ó, muito legal e lá em cima, ó, vou mostrar para vocês, ó, é a motora, então, você aperta o botão aqui, ele fecha. Muito legal, muito legal. E aqui é a parte que todo homem gosta, né, que é uma churrasqueira, né, que você pode ir de domingo, de feriado, qualquer dia, né, você vir e carne aqui para trazer os amigos, a família, tá show de bola, né. E tem aqui o cantinho, que você pode cortar a carne aqui, eles colocaram um forninho, porque ela prefere, às vezes, fazer fritura, fazer algo aqui, tá? O gás não é encanado, é de botijão, então é legal, economiza, né? Como o gás tá caro hoje, mas tá muito bonito aqui, tá bom? Agora eu vou mostrar os quartos pra você, vamos lá? Agora eu vou mostrar pra vocês a parte aqui de cima, que são três suítes, tá? Muito bonito aqui. Vou mostrar o dormitório. O brilho tá impecável também. Bacana, bem diferente. Ó, esse quarto aqui, ó. para você que tem três filhos, ideal. Dois filhos, né? Ideal. Papel de parede, a janela aqui, ó. Já é toda jateada, bem moderna. Aqui no canto, ó, Tá com planejada, então já pode pôr, pôr creme, pode pôr as coisas. E olha só, detalhe. Tem então, um espelhão aqui, ó. Espelhão bacana, tá vendo aqui, ó. Eu já tem também aí para colocar o suporte da TV tudo. Uma dica bem legal. Esse imóvel tá show. Porcelanato. E aqui, ó, essa porta aqui, ela é de vidro, ó. Já tá vendo? No banheiro, Bem mais moderna, tá? Bem moderna, moderna mesmo. Vou mostrar o outro ali. Tem outro quarto aqui, ó. Muito solteiro. Muito espaçoso. Também já com piso porcelanato. Também mais moderna, uma tua suíte, ó. A porta aqui, ó, que legal. De vidro jateado. Bem moderno, bem diferente, né? Não é de madeira, então pode tomar banho bem, aquecido ali ó, não, já tem a parte aqui, ó. Bem acabada. Tudo de ventilação natural. Muito bonito, né? Vamos lá pro, pro suíte nosso. Ah, Aí, um detalhe aqui que eu percebi, ó. Tá vendo aqui, ó, a escada, ó. Ela é bem ampla, então você pode subir com qualquer coisa aqui que não vai enterrar, nem bater cabeça. Pode subir com cama king e não vai ter problema. Ó, vamos aqui ver o quarto do casal. Aqui uma suíte também. Olha só. E aqui, ó, dá pra você fazer um closet se você quiser, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Dá pra você fazer um closet. Você pode fechar aqui, ó, e fazer um closet ali. Aqui fica o banheiro fechado, né? E essa parte aqui, ó muito bonito aqui, ó. bem diferenciado, tem um espelho né que toda mulher gosta, um espelho, tem aqui ó suíte ó. o banheiro também tá impecável, muito diferente ó. bem bonito, tá? e com ventilação também natural, tá? é uma ventilação natural, e é muito caprichoso aqui, gente essa casa é muito cheirosa aqui, não dá para você sentir o um cheiro mas é muito cheirosa, e olha só o melhor, tá? Aqui ó, tem uma sacada. Ó, também, ó, tudo de vidro jateado. Bem diferenciado. Ó. Sacadinha show de bola. Tem a visão aí, ó. Sacadinha bonita. Hoje tá ah, meio nublada, né? O pôr do sol. Muito bacana. E fica pertinho do metrô patriarca, tá? Aqui, vou te falar, vai gastar uns 5 minutos daqui e lá. E uma travessa da Itigusu, que a Ichigusu é um verdadeiro shopping a céu aberto. Se né? quiser saber mais informações desse imóvel, a gente, vocês vão entrar em contato com a DF, tá? falar com um dos nossos especialistas e nós vamos passar as condições para você. Tá certo? Até mais!